Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa maravilhosa peça. É um vestido básico, mas ele é lindo, né, gente? E com esse molde você pode fazer vários e vários vestidos. Ah, com o mesmo molde eu fiz esse de Natal, que uma cliente pediu. Queria com essas estampas, tudo certinho. E esse de Poá, a única diferença, o de Poá tem quatro saias, o de Natal três saias e o laço no de Natal. e o outro tem essa rosinha maravilhosa aqui olha só que linda que é essa rosinha tá no molde também tem ela para você fazer então nós vamos estar tá fazendo essa peça maravilhosa hoje aqui no canal vamos lá fazer então ela é rapidinho vocês vão ver como é rapidinho fazer essa peça então vamos lá fazer a peça então gente mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu fizer vídeo novo. E deixe teu like aí também, curta nosso canal. E se você não nos segue nas nossas redes sociais, vai lá. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. E compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. Então bora lá, vamos lá fazer a nossa peça de hoje Vem comigo, mas antes roda a nossa vinheta aí Ei meu povo, vamos fazer então o nosso vestido capa básico Capa básico por quê? Esse vestido é a base de quase todos os meus vestidos, tá? De quase todos os vestidos capa, esse é a base. Claro, a gente modifica alguma coisa aqui, alguma coisa ali, né? Manguinha, a gente modifica o corte, mas o básico é esse aqui, tá? Da Mulher Maravilha. Então, o básico é esse aqui. Algumas modificações, mas esse é o que começa tudo, tá? O que que aconteceu? Uma cliente pediu um vestido de Natal simples, mais lindo, né? Um vestido... Aí eu falei para ela, expliquei. Tânia, é a Tânia, nossa aluna. Tânia, esse vestido você consegue fazer com, com o molde da Mulher Maravilha. Ou com o molde da, da Fantasia da Bela, da Bela e a Fera. Então, ela pegou e disse, Sheila, mas eu não me sinto segura em fazer com outro molde, você não consegue modelar, não consegue criar esse molde para mim? Lógico, a gente faz conforme o cliente quer, né? Eu até fiz esse aqui com o mesmo molde, coloquei mais saias, né? Com o mesmo molde, então a gente colocou no molde o, o aspiral para fazer essa florzinha aqui, tá? É bem simples o aspiralzinho. Tá? Ó, é uma espiral assim Você vai cortar, vai riscar, colocar em cima do tecido Dois, dois tecidos E vai riscar esse aqui, como tá aqui Depois de riscado, com aquela caneta que sai quando você coloca o ferro Depois de riscado, você vem na máquina e costura aqui, ó Só essa parte aqui Aí, depois de costurado Aí você corta, rente a costura e vira Depois de virar, você faz um fuchico aqui né? faz um fuxico aqui e depois você vai puxa o fuxico e transforma nessa florzinha aqui essa rosinha aqui tá então esse aspiralzinho ele também está no molde do vestido capa simples tá também está lá aí você pode fazer um aspiral maior um aspiral menor para fazer a flor de outra cor pequena você faz menor assim e a outra para embaixo assim, pois você coloca uma em cima da outra e transforma nessa rosinha bonitinha aqui, para colocar no vestido, tá? Também vai no molde do vestido a o molde para você fazer a fita, né, o laço. Caso você não queira fazer a flor, acho melhor fazer o laço, é o que a gente vai fazer aqui nesse vestido, porque o que ela nos pediu foi um vestido simples com um laço na frente, né? Então, ela mandou pra gente uma foto que a cliente dela pediu, né, tirou da internet e pediu pra gente. E a gente vai fazer igual como ela mandou pra gente. A gente vai usar os, as estampas de Natal, porque ela quer de Natal, mas esse vestido ele é básico, você faz qualquer peça com ele. Você faz qualquer peça com ele natal a princesas qualquer peça você consegue fazer com ele é só colocar nas cores desejadas ok é só você pôr nas cores dese... desejadas então é isso gente bora lá então como eu disse vai o molde da fitinha e o molde do aspiral para você fazer florzinha ou fitinha que a gente vai fazer fita tá então, para fazer o laço, você vai cortar duas vezes, eu tô usando cetim, duas vezes no branco, cetim branco. Eu também tô usando uma manta acrílica e o vermelho, né, que é do vestido. E aqui eu tô usando tricoline vermelha e um filete, assim, pra gente fazer a nossa fita. Aquela, a nossa, pra gente fazer a nossa fita. A nossa fita já é conhecida, o nosso laço já é conhecido, vocês já sabem bem como que é. Né? Então, a gente vai precisar desses pomponzinho aqui para enfeitar o laço, tá? O vestido, a foto que ela mandou pra gente tem esse aqui, então a gente vai fazer igualzinho como ela mandou a foto, tá? A ah, Dois velcro, se você tiver o grosso, o largo, você usa dois velcro, como eu só tô com o um fino aqui, eu vou usar dois para cada lado. Dois aqui e dois aqui. Tá? Um, esse tamanho é o tamanho 3, então, 8, um velcro de 8 aqui, um velcro de 10 aqui, ok? Dois velcro de, de 10 aqui e dois de oito aqui, aliás. Esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? A gente tá usando aqui a estampa de Natal, conforme ela mandou a, a foto, a estampa até é a mesma, tá? Então, esse aqui você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Saia pequena, saia menor, uma vez dobrada, tá? Saia grande, saia maior, uma vez dobrada aqui, eu vou usar de natal vermelho, tá? Mas eu vou querer colocar um uh, uma filó, um filó embaixo, tule filó. Você pode estar tá colocando organza. Então eu cortei mais uma vez, tá? Saia grande. O que, que eu fiz? 2 centímetros para cima, 2 para baixo, 2 aqui e 2 aqui. Para fazer um pouco maior para ficar aparecendo, mas isso aqui é opcional, tá? A foto que ela mandou pra gente não tem filó, não tem tule, não tem nada, só tricoline mesmo. Tricoline de Natal, vermelha e verde. Só isso. Só o único tecido diferente que tem na foto que ela mandou. A única cor diferente é a fita, o laço, que tem uma parte branca. Mas o demais é só verde e vermelho no, na estampa de Natal em tricoline, tá? Então eu vou incrementar, como sempre, né? Eu nunca fico no básico. Então eu vou colocar filó também, tá bom? Então, são esses os nossos materiais que a gente vai usar, ok? Vamos começar, então. Eu vou começar com o laço, tá? Vamos fazer o nosso laço aqui. O nosso laço. Vou colocar a, a nossa. Vou pôr o nosso. Vamos pegar nosso laço, nosso cetim, avesso com avesso, direito com direito. Pegar a nossa manta acrílica, colocar aqui em cima e vamos passar uma costura de fora a fora aqui, tá? Tá? o excesso aqui. Vamos separar aqui o nosso cetim. Pegar uma das das peças aqui. Cuidado para não cortar os dois. Dá um pique aqui e vira a nossa peça. Ficou assim, reserva. Mesma coisa, a gente vai fazer com esse outro aqui, tá? Tira as pontinhas. Separa bem aqui. Pique aqui, pra gente virar a nossa peça viramos a nossa peça, vamos colocar aqui em cima do branco, bem no meio, bem certinho. Vamos pegar e dobrando ele assim. Assim. Agora vamos pegar o nosso filete. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, assim, tá? Bem certinho. E aqui a gente vai abraçar a nossa peça aqui, ó. Tá, e aqui a gente vai passar uma costura aqui, passar uma costura aqui, ok? o excesso, ajeitamos o nosso laço aqui, agora pegamos o nosso pompom aqui e vamos colocar aqui por dentro aqui do nosso Assim Ok? Reserva Então, esse já tá pronto Vamos pegar as nossas saias agora Vamos pegar a nossa saia pequena Vamos fazer bainhas Você pode só passar no overlock. Aqui a gente vai fazer bainha, tá? Nas saias. Pode passar uma fita também. Próximo vídeo eu vou trazer o vídeo de Natal, né? Aqui do do Natal. Um vestidinho, um vestido maravilhoso que a gente desenvolveu pro Natal, né? Vocês já até viram foto deles dele aí no Face no Insta. Então, o próximo vídeo a gente vai trazer. Esse é o capa, né? A gente tá fazendo na estampa de Natal, vestido capa básico. A gente tá fazendo na estampinha de Natal, mas você pode fazer em qualquer estampa, né? Em qualquer, qualquer estampa fica lindo. Então, aqui a nossa saia menor tá pronta. Reserva. Vamos pegar as maiores agora. menor saia maior a nossa filó vamos reservar ela aqui ela a gente não vai fazer bainha nela agora a gente vai fazer bainha nela na só uma limpeza na overlock. e vamos fazer bainha da saia vermelha maior Bora lá vamos fazer bainha aqui Como eu disse, aqui é se você quiser colocar um babadinho, né? Uma renda, vai ficar bonito. A gente tá fazendo mais simples, porque a nossa aluna pediu... A mandou a foto pra gente e nos disse o que ela queria. E a gente tá fazendo um pouco mais simples. Vamos até na overlock franzir as saias, tá? E já volto para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Você não tem overlock, você pode franzir aqui na reta mesmo, até mesmo na mão, tá? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, tenho vídeo no Facebook, no nosso grupo de aluna. Que eu mostro como que eu faço isso no overlock, tá? Lá eu, lá eu mostro passo a passo. Então, é só você ir aí nos meus vídeos e co como franzir no overlock você vai achar, tá? Se você tá no grupo do Facebook, o grupo de alunas, também vai lá em Dicas da Cheira que você também vai achar os vídeos lá, tá bom? Eu vou lá franzir e já volto para mostrar para vocês. Então, tá aqui as três saias já franzidas. Eu como eu sempre digo, eu gosto muito de fazer essas preguinhas macho, tá? Porque elas ficam bem cheinha, tá? Elas dão um volume bem legal para o vestido, ok? Para as sainhas, Eu gosto muito de trabalhar com elas, tá? Agora, a gente vai pregar uma sainha na outra aqui, tá? Aqui, uns maior primeiro né também de uma limpada aqui ó na nossa tule nosso filó quanto mais preguinha você fizer mais armadinha ela vai ficar, tá? E agora vamos colocar a menor aqui em cima, ok? Assim vamos pegar o nosso corpo, A gente, sempre. Faz o pique até onde vai as saias, tá? Nosso molde sempre tem isso, não esqueçam de fazer isso para vocês não se perderem depois, ok? Pegar um dos corpos e vamos colocar as nossas saias de um pique ao outro, se a saia ficou grande demais, você vai franzindo ela, tá? De um pique ao outro. vai dando mais um... deixando ela um pouco... reparte bem aqui, tá? Se você preferir, reparte bem aqui. Se você preferir, já pode colocar, você pode colocar alfinete, né? Tá bem certinho pra manter Saia pregada, vamos pegar o, a outra parte do corpo agora. Vamos pegar a outra parte do corpo, coloca a saia pra cima. Aqui a gente acerta bem, coloca o alfinete, acerta bem aqui também, alfinete. Aqui também. E aqui também. E agora, vamos... Passar uma costura por tudo e vamos deixar aqui embaixo, tá? Um pedaço pra gente tá virando a nossa peça, tá bom? Que a gente sai e volta. tecido que eu tô usando tricoline tá gente tricoline que cuida pra não pegar saia coloca a saia pra dentro e a nossa tule de filó, né? A tule de filó ela é mais grossa que a tule normal, tá? Vai dar uma armação melhor, filó de armação na verdade é o nome. Você pode por quantas saias você quiser de filó, de filó, tá? Quanto mais, mais bonito fica. Esse roxinho aqui eu fiz com quatro saias, duas de destorine, um de organza e uma de filó. Vamos tirar todos os nossos alfinetes, não esqueça. Agora, vamos fazer pique na peça toda, tá? Tá virando. Aqui fizemos pique em toda a peça. Vamos virar a nossa peça com cuidado para não descosturar, para não rasgar. Vamos virar ela. virado, a gente vai despontar a peça toda e aproveitar pra fechar esse buraquinho aqui que a gente deixou, e aproveitar pra fechar esse buraquinho aqui que a gente deixou pra virar a peça, ok? Vamos lá, então. já já zi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 Três pontado, a gente vai achar o um meio do nosso vestido, um meio certinho. E vamos pregar aqui ao meio. Vamos pegar o nosso laço. E vamos pregar o nosso laço aqui. Você pode tá colando ele, né? Vou dar um ponto aqui. Nosso laço pregado aqui vamos colocar os nossos velcro para finalizar a nossa peça. Como eu disse, não tenho velcro grosso, largo, né? Na verdade, eu não tenho. Então, eu vou colocar dois do fino. Tá? outro lado. assim o nosso vestido básico o nosso a nossa capa básica né assim olha só que lindo que ficou ficou lindo né gente olha só Olha só que maravilhoso. Eu espero que a Tânia goste do resultado, né? Espero sinceramente que ela goste. Olha esse outro aqui vocês feito com o mesmo molde a única diferença é que ao invés de do três saia eu usei quatro saia e aqui eu coloquei a florzinha que tem o aspiralzinho lá para vocês fazerem tá olha só feito com o mesmo molde então é um molde a ah, básico é um molde básico que você vai conseguir fazer muitas peças, muitas roupas, princesa natal, a, peças mais simples de uma saia só, duas saias, três saias. Então, é um, um molde que você tem que ter aí, né? É um molde que você tem que ter para poder criar em cima dele. Tá bom, gente? Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse.